Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Wesley Rodrigues, da disciplina de matemática financeira. Esse módulo 3 nós vamos trabalhar sobre renda e amortização. Bom, um conceito bem utilizado de renda são de séries de pagamento. Séries de pagamento pode ser definida como uma sucessão de pagamento ou recebimento, com vencimentos sucessíveis. É, séries de pagamento, ela pode ser classificada de duas formas. Série de pagamentos iguais com termos vencidos ou série de pagamentos iguais com termos antecipados. A série de pagamentos iguais com termo, vencido, com termo vencido, a última parcela coincide com o valor futuro. E a primeira parcela é paga no momento 1. Então, quando eu vou trabalhar com o termo vencido, essa primeira parcela vai ocorrer apenas no final do primeiro mês faça a compra hoje, faça o investimento hoje ou o início da minha série. É na data de hoje eu vou pagar após, eu vou pagar só no próximo mês. Já a série de pagamento com termos iguais, antecipados, o primeiro pagamento ocorre aqui no momento zero. Ou seja, eu faço a contratação, no investimento, faço uma contratação de uma renda. Eu faço a primeiro pagamento da minha série no dia da contratação. Então, Vencidos após um mês, após o período de tempo, antecipado no momento da contratação. Bom, a série de pagamentos iguais com termos vencidos ou postecipados, como a gente pode encontrar na literatura, cada termo da renda de pagamento ou recebimentos iguais será representado por R. Então, aqui nós já utilizamos essa denominação de R referente a uma série de pagamento. E as demais variáveis serão apresentadas pelos símbolos já conhecidos. Então, eu tenho o meu I, que sempre vai ser a minha taxa de juros, o meu N, o meu prazo, o meu R, o meu valor de pagamento, e o meu S, o meu montante ou o meu valor futuro. Aplicando nessa fórmula, eu tenho R, que é o meu valor, da, meu valor de pagamento, o valor da minha, do meu investimento, o valor até mesmo da minha renda, é, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 sobre a minha taxa. Aqui eu tenho um exemplo. Calcular o valor do montante no final do quinto mês de uma série de cinco aplicações mensais, iguais e consecutivas, no valor de 100 reais cada uma, a uma taxa de 4%. Lembrando que essa taxa eu tenho que sempre que tirar de porcentagem. Então, 4% dividido por 100, vai me chegar a 0,04 ao mês. Sabe-se que a primeira parcela é aplicada no final do primeiro mês, ou seja, 30 dias após a data de contratação, com base no momento zero. E a última, no final de cinco meses. Então, basicamente, eu tenho aqui essa minha aplicação, onde eu tenho o meu momento zero, que foi a contratação, e o meu momento 1. Um. Eu vou fazer primeir, o primeiro pagamento apenas nesse meu momento 1. Um. E para isso, eu utilizo a fórmula de montante, que é o valor que eu quero determinar, no final de cinco meses, no final desse prazo da minha aplicação, que é igual a R, que vai ser R, é o meu valor dessa aplicação mensal, nesse caso 100 reais, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, menos 1 sobre a taxa, que passa para R$100,00, que é a minha aplicação mensal, que multiplica 1 mais 0,04, que é a minha taxa, elevado a 5, que é o meu prazo, menos 1, sobre a minha taxa de 0,04. Então, resolvendo um pouco a minha equação, derivando um pouco a minha equação, eu vou ter o meu montante, que é igual a 21,666 sobre 0,04. Isso vai me chegar no montante final da minha aplicação de R$ 541,663. Ou seja, se eu fazer uma, se eu fazer cinco, se eu fazer uma aplicação de R$ 100 reais mensais durante cinco meses a uma taxa de 0,4, no final desse período eu vou ter um montante, vou ter um valor final de R$ 541,663. Bom, o segundo a segunda aplicação, série de pagamentos iguais com termos antecipados. É, lembrando que o termo antecipado, ou seja, o primeiro pagamento ocorre no momento zero, ocorre no ato da contratação. Nessa série de termos antecipados, o pagamento, o recebimento ocorre em cada período, no início de cada período é, unitário, ou seja, no momento da contratação primeira prestação é sempre paga ou recebida nesse nosso momento zero. E essa fórmula é diferente da anterior. Aqui, o meu montante é dado pela minha, pelo R, minha renda, o valor de cada aplicação, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo, menos 1 sobre a minha taxa. Caso a incógnita do problema seja R ou seja, eu quero determinar qual que é o valor da minha aplicação, eu já utilizo essa, essa fórmula. R, o valor mensal da minha aplicação. S, o valor que eu quero saber do futuro, ou seja, meu montante que eu já tenho, que multiplica 1 sobre 1 mais a minha taxa, que multiplica a minha taxa sobre 1 mais a taxa, elevado ao prazo, menos 1. E aqui eu tenho um exemplo. Qual o montante final do quinto mês, resultando na aplicação de cinco prestações iguais, mensais e consecutivas, de 100 reais, ou seja, durante cinco meses eu faço, cada, eu faço mensalmente uma aplicação de 100 reais, Há uma taxa de 4% ao mês, sabemos que, que a primeira aplicação é feita hoje ou seja, na data do contrato. Então, fa faça essa contratação dessa aplicação mensal e já faça a primeira aplicação. Substituindo na nossa fórmula, nós temos 100, que é a nossa aplicação mensal, que multiplica 1 mais 0,04, que é a nossa taxa de juros, multiplicado por 1 mais 0,04, elevado a 5, que é o nosso prazo, menos 1. Tudo isso dividido... Pela nossa taxa de 0,04. Então, temos 100 que multiplica 1,04, que multiplica 0,2167 sobre 0,4. Resolvendo essa primeira divisãozinha, eu passo para cá. Então, eu tenho 100 que multiplica 5,2167. 63,42. Multiplicando tudo, eu tenho o meu montante final, depois de cinco meses, de R$ 536,42. Pessoal, nesse quadro, eu trago para vocês o resumo das fórmulas, onde eu tenho essas fórmulas para encontrar o montante e essas fórmulas para encontrar o valor atual. Perpetuidade é outra técnica da matemática financeira Especialmente em renda Onde eu quero determinar qual o valor que eu preciso ter Para que eu tenha uma renda vitalícia Ou por um período indeterminado Então, perpetuidade é um conjunto de valores periódicos Consecutivos iguais Que ocorrem indefinidamente Ou seja, trata-se, portanto De uma série uniforme, permanente Tal como uma pensão vitalícia um dividendo anual ou algo que me dê uma renda mensal. E esse e é dado pela essa forma: VP, valor da perpetuidade, o quanto de capital que eu tenho que ter, é, renda, esse R dado pela minha renda mensal, sobre a minha taxa. E aqui eu tenho um, um exemplo: determine o valor teórico de um apartamento que renda mensalmente R$ reais, considerando uma taxa de juros no mercado de 1%. Então, aqui eu quero saber qual seria esse valor desse apartamento, um valor teórico desse apartamento, ou do investimento que me renda R$ 1.000 mensal a uma taxa de 1%. Então, aplicando na fórmula, eu tenho R$ 1.000 sobre a minha taxa de 0,01, me dá um resultado de... R$ mil mil. Ou seja, se eu tiver 100 mil reais em mãos hoje, pode ser em aplicação, ou nesse caso, um apartamento a uma taxa de 1% ao mês, ele vai me render R$ reais mensalmente por um valor, por um prazo indeterminado. É, como continuação da nossa aula, nós tratamos de renda e agora a gente vai tratar de sistemas de amortização. Isso que a gente vê no nosso cotidiano. Seja quando a gente vai financiar um carro, ou vai financiar uma casa, ou fazer alguma compra ao longo prazo. O é, primeiro sistema que a gente vai tratar são sistemas de prestações iguais. É, o sistema de amortização, prestações iguais, uniforme, é o mais utilizado no mundo, porque ele te dá a previsão pelo menos a previsão mensal, de quanto que você vai pagar até o final da contratação desse financiamento, ou até o final do, do período em vigor, desse prazo em vigor que foi acordado. Esse plano também é conhecido como sistema francês de amortização, e no Brasil ele é usualmente chamado como sistema price ou tabela price. E para mim determinar qual que vai ser o valor da minha parcela, eu uso... Essa formulazinha, onde R, que é o valor da minha parcela, ou refere a uma renda, uma aplicação mensal, onde R é dado pelo meu capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao prazo, vezes a taxa, sobre 1 mais a taxa, elevada a N, menos 1. Tendo esse nosso exemplo do sistema Price, é, ou sistema de amortização francês, Calcular os valores de parcelas de juros e de amortização referente à primeira prestação de um empréstimo de R$ 8.530,20 a uma taxa de 3% ao mês que deve ser liquidada em 10 prestações. Bom, nosso exemplo, ele pede primeiro o valor da prestação. Para isso, a gente utiliza a fórmula da prestação. R, onde R é igual ao valor que foi emprestado, 5.530,20 vezes 1, 1 mais a taxa, que aqui já dá 1,03, elevado ao nosso tempo, multiplicado pela nossa taxa de 0,03. Isso tudo sobre 1 mais a taxa, que dá 1,03 elevado a 10, menos 1. Resolvendo primeiro essa parte do nosso fator de multiplicação, nós temos o valor que a gente foi tomado de empréstimo, 8.530,20 centavos, multiplicado por 0,11723. E nisso resulta um valor de parcela de R$ reais. Ou seja, nesse empréstimo de 8.530,20 centavos, há uma taxa de 3% ao mês, Durante 10 meses, que é o número de parcelas iguais que eu vou ter, eu vou fazer o pagamento mensal de R$ 1.000. O segundo, o segundo item que pede o nosso exemplo, calcular é, o valor da parcela de juros. Então, eu quero saber qual que é o juros dessa parcela. Aqui eu tenho o valor total da minha parcela, mas quanto de juros que eu estou pagando por ela? Então, eu uso a fórmula dos juros. Juros é igual... O capital inicial multiplicado pela taxa. Então, eu tenho a minha taxa, 0,03, que multiplica o meu capital inicial. R$ 8.530,20. Isso vai dar igual a R$ 255,91. Bom, terceiro item que o exercício pede, calcule a parcela da amortização. O quanto realmente do empréstimo, que eu estou sendo amortizado nessa primeira parte. Então, a amortização, ela é dado pela o valor da prestação menos os juros. Então aqui eu tenho R$ reais, que é o valor da minha parcela menos o total de juros. Então mil menos 255,91 centavos, vai ser 744,09 centavos. Então Dessa parcela de mil reais que eu pago todo mês, na primeira parcela 255,91 centavos será apenas de juros, e eu vou estar amortizando do meu empréstimo R$ reais e centavos. Um outro sistema de amortização muito usado no Brasil, é, mas quando a gente vai financiar uma casa, por exemplo, financiar um imóvel, é o sistema de amortização constante, ou saque, que consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em uma progressão aritmética, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e a outra do capital. A parcela do capital ela já é obtida de uma forma mais simples do que do sistema Price, por exemplo. Então, eu vou dividir o valor do empréstimo ou financiamento pelo o número de prestações. Isso aqui vai me dar a minha amortização constante. Tá? Aqui, por exemplo, vai ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar esse sistema. Elabore um plano de pagamento com base no sistema de amortização constante que corresponde a um empréstimo de 100 mil reais a uma taxa de 3% ao mês que deve ser liquidada em 10 prestações mensais. Primeiro passo, determinar qual que é o valor da minha amortização. Então, eu vou pegar o valor que eu estou pegando emprestado e dividir por 10. Então, minha amortização constante vai ser de 10 mil reais. 100 mil, que é o valor que eu estou tomando emprestado, dividido pelo número de parcelas ou pelo meu tempo. O segundo passo, calcular a primeira prestação. Tá, eu, aqui eu defini o quanto que eu vou amortizar dessa minha dívida, 10 mil por mês. Agora eu quero determinar qual que é o valor da minha primeira prestação. Então a minha prestação vai ser 10 mil, que é o quanto que eu vou batendo desse empréstimo, mais o valor do juros. Então, eu vou calcular primeiro os juros. 10 mais mil mais 0,03, que é a minha taxa, vezes 100 mil. Então, ó, vai ser minha parcela, vai ser dada pela minha amortização de 10 mais 3 mil. que é 3% de 100 mil. Então, minha primeira parcela vai ser de 13 .000. A segunda parcela ela já se torna um pouco mais barata nesse modelo de amortização constante. Porque eu vou ter minha amortização de 10 mil mais a minha taxa de 0,03 vezes 90 mil. Esse 90 mil vai ser o meu 100 mil, que eu peguei emprestado, vai ser o 100 mil menos 10 mil, que foi da primeira amortização. E nisso vai me resultar um saldo devedor de 90 mil. Então, os juros da minha segunda, a prestação da minha segunda parcela, ela vai ser dada 10 mil pelo valor da minha amortização, mais 2.700, que é o resultado de 3% de 90 mil. Então, o valor da minha parcela, minha segunda parcela, vai ser de 12 mil, e R$ 700. Reais. e essa forma de cálculo eu vou utilizar até a minha décima prestação. É, pessoal, vocês podem encontrar o material que foi utilizado nessa videoaula, e assim, no, assim como o material que está disponível no AVA, no livro é, do Vieira Sobrinho, em específico, nesse módulo 3, séries de pagamento, está no capítulo 5, que vai da página 45 a 126. Lembrando que esse livro está disponível na Biblioteca Virtual da UFMS. E você pode pesquisar tanto como pelo sobrenome do autor, como o nome do livro e até mesmo pelo ISBN. Pessoal, esse foi o nosso módulo 3 sobre renda e amortização. E até o nosso próximo módulo.